Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre o movimento aparente do Sol em diferentes locais da Terra. E para começar essa aula, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o nosso planeta e os seus paralelos. Mas o que são os paralelos? Como a gente sabe, o nosso planeta tem um formato esférico e que, inclusive, ele gira em torno de si mesmo, em torno de uma reta imaginária conhecida como eixo de rotação. Ao longo desse eixo, nós temos duas extremidades. Uma das extremidades recebeu o nome de polo norte e a outra extremidade recebeu o nome de polo sul, o norte e o sul geográfico da Terra. O legal é que, para facilitar a localização ao longo do nosso planeta, foi traçado algumas linhas imaginárias ao redor dele. Devido à geometria esférica da Terra, essas linhas acabaram tendo o formato de um círculo ou de um semicírculo. Ah, sim, esse formato depende da forma que nós traçamos ele no globo terrestre. As linhas que partem do norte e vão até o sul formam semicírculos e são conhecidos como meridianos. Agora, as linhas que circulam o eixo de rotação da Terra formam círculos conhecidos como paralelos. Uma coisa que eu preciso falar é que um desses círculos é considerado o paralelo mais importante, porque ele passa exatamente entre o polo norte e o polo sul. Esse círculo imaginário que passa ao redor da Terra é conhecido como linha do Equador. O legal é que a linha do Equador divide a Terra em duas partes iguais, conhecidas como hemisférios. O hemisfério que possui o polo norte é conhecido como hemisfério norte e o hemisfério que possui o Polo Sul é conhecido como Hemisfério Sul. A maior parte do Brasil se encontra no Hemisfério Sul. Além da linha do Equador, temos diversos outros paralelos, incluindo o Círculo Polar Ártico, que está próximo ao Polo Norte, um pouquinho mais ao Sul, mas ainda no Hemisfério Norte nós temos o Trópico de Câncer, depois vem a linha do Equador, e ao Sul da linha do Equador, já no Hemisfério Sul, temos o Trópico de Capricórnio. Mas, ao sul, ainda bem próximo ao Polo Sul, nós temos o Círculo Polar Antártico. Bem, agora que você já conhece os principais paralelos de nosso planeta, a gente pode começar a falar sobre uma coisa bem legal e que, inclusive, interfere diretamente na forma que observamos o Sol no céu ao longo do ano. Mas o que é exatamente isso que eu estou falando? Bem, meu amigo ou minha amiga, na verdade, eu estou falando sobre duas coisas. A inclinação do eixo de rotação da Terra e o seu movimento de translação. Bem, vamos começar aqui pelo eixo de rotação. Como você percebeu, eu falei com você que o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao Sol. Dá uma olhadinha nesse esquema que eu vou colocar aqui para você agora. Aqui está o Sol. Aqui desse lado, eu vou colocar a Terra. Como eu já falei também, a Terra realiza um movimento de rotação em relação a uma reta imaginária conhecida como eixo de rotação. Só que esse eixo de rotação é levemente inclinado em relação ao Sol. Isso é bem legal, porque é devido a essa inclinação que, nessa posição que eu coloquei aqui para você, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Mas isso não fica assim o tempo todo, porque a Terra está realizando um movimento de translação ao redor do Sol. Aí Se hoje a Terra está aqui, daqui a três meses ela vai estar aqui. Daqui a seis meses ela vai estar aqui do outro lado, Daqui a nove meses, ela vai estar aqui e, daqui a um ano, vai estar novamente na posição que está hoje. O legal é que isso interfere diretamente na forma que a luz do Sol vai chegar aos diversos pontos aqui na Terra. Olha aqui nessa primeira posição. Ao longo do dia, a luz que vem diretamente do Sol passa exatamente sobre o Trópico de Capricórnio enquanto a Terra está realizando a rotação. Ou seja, para alguém que está aqui na Terra, vê o sol passando sobre o trópico de Capricórnio. O legal é que nesse dia temos o que chamamos de solstício, e esse ponto marca o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. Olha agora aqui, meu amigo ou minha amiga, nessa outra posição. Aqui, ao longo do dia, a luz que vem diretamente do sol passa exatamente sobre a linha do Equador. Ou seja, para alguém que está aqui na Terra, vê o Sol passando sobre a linha do Equador. Nesse dia, temos o equinócio e esse ponto marca o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. Agora, quando a Terra está aqui nessa outra posição, a luz que vem diretamente do Sol está passando exatamente sobre o Trópico de Câncer, ou seja, para alguém que está aqui na Terra, vê o Sol passando sobre o Trópico de Câncer. No dia que isso acontece, também temos um solstício. Só que esse marca o início do inverno no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. Agora, aqui nessa outra posição, ao longo do dia, a luz que vem diretamente do Sol passa exatamente sobre a linha do Equador. Isso já aconteceu antes, não foi? Então, está acontecendo aqui novamente. Assim, para alguém que está aqui na Terra, vê o Sol passando sobre a linha do equador. Nesse dia, temos um outro equinócio. Só que esse equinócio vai marcar o início da primavera no hemisfério sul e o início do outono no hemisfério norte. Aí, quando o Sol chega novamente aqui nessa outra posição, temos um outro solstício que vai marcar o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. Aí, o ciclo se reinicia novamente, e aí todos os anos temos a mesma coisa acontecendo. Bem, eu falei isso com você para que você entenda o que está acontecendo, mas o legal mesmo é ver como observamos o Sol em nosso céu visível ao longo de um ano. E é legal ver isso de diferentes pontos aqui da Terra. E aproveitando essa ideia, eu quero te fazer uma pergunta. Como você acha que tudo isso interfere na forma que observamos o Sol aqui na Terra ao longo de um ano? Tente imaginar isso um pouquinho e tente até mesmo relacionar isso tudo que eu conversei aqui com você com o movimento aparente do Sol visto por você ao longo de um ano. Aproveitando esse momento que eu deixei essa pergunta aqui para você, eu também quero deixar um abraço e dizer que te encontro na próxima!